E é uma coisa legal do, do tempo do curso também, né? É, tá muito diferente. E é uma coisa legal do, do tempo do curso também, né? Tu, tu, tu tens essas seis horas, assim, porque daí tu não faz aquela aula curta, que tem que, tu, dar que, tu tem que, que não, e que, que tu não é corrigido, porque tu, tu observou todo mundo, todo mundo que precisou de algum toque, de alguma correção. Tu foi lá e corrigiu, e aí fez de novo, e daí falou, não, peraí, de uma maneira muito, muito agradável também, porque às vezes tem tá esse lado, Sim, né? É. Esse, esse é um pouco rígido. Eu não, eu não que, que é. Que, que cada um tem o seu jeito, né? Tem as pessoas também que, que tem essa formação mais rígida, mas que, tipo. Tu corrige a pessoa de boa, assim. Uhum. Ah, tá, agora eu tô entendendo como faz. E aí tu aprende. E uhum. aí esse tempo das seis horas, dá tempo de tu corrigir todo mundo, todo mundo faz um trabalho legal, todo uhum. mundo aprende. É uma coisa que, que vai fluir, assim, sabe? Não é aquela, aquela coisa acelerada, porque agora só mais 15 minutos pra passar a última sequência e ficou uhum. uma coisa pra trás, sabe? Não, tu, tu dá conta de tudo com, de uma maneira bonita e. Uhum divertida, assim, né? A gente, pra mim foi muito divertido, assim, os, os dias, sabe? Tu tá aprendendo e é bem o negócio, tu, tu tem o sentir, o movimento, tu aprende a técnica e tu sente e, e tu, tu se entrega e tu, e tu volta e tu te observa e tu observa o outro. Então, e isso, esse tempo longo é, é muito positivo por isso, é uma coisa que não é, que não é corrida. Entende? A gente consegue aprender com, com calma.